Você já se perguntou quantas vezes precisou tentar antes e finalmente conseguir algo? Quantas vezes teve que levantar após uma queda e recomeçar? Quantas vezes sentiu o cansaço bater e a vontade de desistir toma conta de si? A vida pode ser difícil, mas isso não significa que você deve desistir dos seus sonhos, pelo contrário. É nas adversidades que encontramos a força para superar nossos limites e alcançar novos patamares. Lembre-se, não importa quantas vezes você fale, o importante é levantar e tentar novamente. A cada tentativa, você aprende algo novo, ganha mais experiência e torna-se mais forte. Não deixe que as dificuldades o abatam, use-as como um impulso para ir ainda mais longe. Acredite em si mesmo, tenha confiança nas suas habilidades e nunca, nunca desista. O caminho pode ser longo e desafiador, mas a recompensa vale a pena. Não deixe que os obstáculos o impeçam de realizar seus sonhos. Mantenha-se motivado, persista e nunca Desista.